Quanto emoção! Bom dia, Granja! É! Meus queridos e minhas queridas conterrâneas, bom dia, pessoal que veio de Camusim. Granja, como sabem, é minha terra natal, Camusim é minha cidade do coração, pois foi lá onde eu comecei a minha carreira profissional. No entanto, foi aqui passando, vindo nos paus de Arara, ali da comunidade de Jacurutubo, Queirão, Sabariba, onde eu fiz as minhas primeiras cantorias Aqui no Bar do Seu Manuel Benício, isso ali no início da década de 90, 93, por aí Eu passava com minha violinha, descia, vinha no Pau de Arara, passava com minha violinha nessa praça eu Passei várias vezes, bem magrinho, raquítico, mas eu tinha um sonho Era o sonho de ser artista, era o sonho de ser reconhecido Aí de repente, dois anos depois, eu já estava vindo de Camocim Fazer as cantorias aqui no Bar do Seu Manuel Benício Porque a gente ia cantar nos interiores e fazia a cantoria um pé de parede, como se dizia, que ajudava na, na passagem, enfim Mas bom, eu não vi falar da minha história em si Até porque já fui emocionado aqui com um, uh, Os meninos que contaram um pouco da minha história Eu vi falar realmente desse tema Que é um tema que está na pauta do dia Na pauta do dia está não só no âmbito municipal Não só no âmbito estadual, não só no âmbito nacional Está na pauta do do dia no âmbito mundial, que é a violência contra a mulher. E durante esses 12 anos de trabalho com Maria da Penha, a gente tem aprendido muito, tem procurado entender um pouco essa situação complexa, o que que que, que leva um homem a agredir uma mulher, o que que leva um homem a matar uma mulher, o que que leva um relacionamento que, gera, que sempre começa pelo amor, evidentemente, e às vezes termina de forma trágica. Então para esclarecer mais um pouco sobre a lei em si eu Vou lhes apresentar agora para quem não conhece A lei Maria da Pen Cordel Todo mundo recebeu o Cordel? Todo mundo recebeu? Beleza Então lhes convido primeiramente a acompanhar atentamente essa leitura Esse Cordel vocês vão poder levar para casa E aí poder também se tornarem agentes participativos, divulgadores dessa lei E o texto diz o seguinte Dá na minha mãe, minha com folhetinho também é coba Evidentemente que eu tenho o um cordel decorado, mas eu gosto de exercitar o, o, o ato da leitura, né? A lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã e por ser contra a violência desta lei me tornei fã para que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial Independente de classe, nível educacional, de raça, de etnia e orientação sexual De cultura e de idade, de renda e religião Todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção Que estão assegurados pela Constituição E que direitos são esses? Eis aqui a relação Direito à vida, à segurança, também à alimentação À cultura e à justiça, à saúde e à educação a lei da cidadania, também a dignidade, ainda tem moradia e o direito à liberdade. Só tem direito nos as e nos os, não tem novidade? Tem. Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer e o acesso à política, para o Brasil desenvolver, e tantos outros direitos que não dá tempo dizer. E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos, a lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente. É crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia. Agressão é intolerável. O Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que vira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés. Arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam dez Tudo é violência física e causam dores cruéis Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés Ah, perdão Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica Esta merece atenção, mais didática e pedagógica Com a autoestima baixa, toda vida perde a lógica Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria... É a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences combinem em ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal, injúria, difamação, calúnia, etc. e tal. Segundo o artigo 5, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. Quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso o irmão agredia a sua irmã, o filho agredia a mãe, seja novo ou anciã, é violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher a apanhar? É violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Nesse caso é diferente, a lei é bastante clara, por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem livre a cara e procure os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu de alenha, recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha. Agora, num caso lésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que os seus direitos estejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí cabe aos governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que criei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o rei ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Feita a leitura do cordel, no qual está, estão compilados os 46 artigos da Lei Maria da Penha, em 33 estrofes de cordel, gostaria agora de fazer uma reflexão com vocês, passar, essa é uma palestra lúdica, né? Não, por isso que a gente nem usa data show, a gente usa mais a arte mesmo, a arte do cordel, da música, mas a gente precisa passar alguns dados é, para que as pessoas tenham, tenham uma noção